Outro produto que eu amo e que eu acho que, assim, toda casa deve ter. Gente, é um negócio tão simples, tão bobo, e que salva um espaço nosso, que é porta-xícara. Conhecem? Esse daqui é um de encaixar na prateleira. Você vai encaixar ele assim na sua prateleira, né? Na parte de cima, tá? E aí, aquelas xícaras que ficariam todas aqui embaixo, né? E sobraria aquele espaço imenso aqui. Porque ou você empilha a xícara, que é horroroso, Gente, cuidado, tá? Às vezes vocês veem essas coisas no Instagram aí, né? Inclusive o personal organizer postando, né? Uma xícara em cima da outra tombadinha assim. Aquilo ali é uma graça para foto, mas aquilo ali é uma graça, uma desgraça para quebrar a xícara, tá? Então aquela xícara da vovó, pega aquele jogo incrível, bota um em cima da outra, é. Aí vem a, a pessoa para pegar, quero tomar um café, pega, pum, cai, né? Então tem que ser organizado, tem que ser prático para pegar. Tá? É lindo para uma foto, mas não é prático. O que, que é prático? Né? Seria ali um atrás do outro. Mas se você bota uma xícara atrás da outra, a xícara é desse tamanhozinho, a prateleira. Olha o vão aqui, olha o espaço. Né? Isso é uma coisa que a gente não pode perder, é espaço na casa, né, gente? Então, bota o organizador de xícaras, tá ele fica assim, ó, de frente para você, né igual uma aranhazinha. E aí você vai pendurando aqui as xícaras. Você usa o espaço de cima da prateleira com as xícaras, Ainda sobra espaço embaixo para colocar prato, pote, qualquer outra coisa. E aí você pode pendurar isso aqui no teu armário. Se você tiver um cantinho ali, sabe? Aquele cantinho do cabideiro que sobra. Você encaixa isso aqui e vem pendurando os colares que eles não vão mais embolar um no outro. E você aproveita até o fundo do teu armário, tá? Para pendurar colar. Fica bem legal.